Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade, dando sequência à nossa série de edições especiais do Extensão em Foco Direto do SEURS 36. A gente vai conversar hoje com as repórteres Andriele Prat e Isadora Garcia, diretamente do Seminário de Extensão Universitária, que ocorreu no final do mês de agosto aqui na Universidade, entre os dias 28 e 31 de agosto. Quando nós traremos aí nessa série, estamos trazendo desde a semana passada, entrevistas especiais aí com extensionistas que participaram do evento. A gente já chama a repórter Andriele Prats para trazer mais um convidado aí das universidades da Regional Sul que vieram até Porto Alegre para participar do seu uso Boa tarde, Andriele. Boa tarde, Vicente. Eu estou aqui na Faculdade de Educação da Universidade, onde acontece a oficina Mão na Massa, realizando a sua ciência. Eu estou aqui, então, com a coordenadora do projeto e da oficina, a Flávia Tivardovski, e ela vai falar um pouquinho sobre uh, o projeto e sobre a experiência dela nesse seminário. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. É, eu gostaria de agradecer primeiro, então, uh, ter pudido estar, né, aqui apresentando e fazendo a oficina Mãos na Massa. Essa oficina, ela faz parte de um programa de metodologia científica desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, junto a outros dois professores, né, a professora Eliziane e professor Cláudios, e o nosso bolsista, o Romero, que é um estudante do ensino médio. Então, a gente vem desenvolvendo durante o ano oficinas com os estudantes da, das escolas que rodeiam Osório, né? estudantes de oitavo e nono ano e alguns estudantes do ensino médio também. Esses estudantes, então, eles literalmente colocam a mãos na massa, trabalhando com ciências, tecnologias, matemática e engenharias. O que a gente tenta propor é que eles consigam, então, visualizar na sua vida, o que podem fazer de diferente, entender o que acontece. Então, por exemplo, eles partem do senso comum para uma atitude científica. Então, eles trazem as suas intuições sobre por que, que alguns fenômenos físicos acontecem e dentro das oficinas eles conseguem entender por que isso acontece. E isso trazendo para suas vidas, eles conseguem ter uma visão de mundo bem diferente. E isso vai auxiliar não só na vida deles, mas na própria escola, né? dos conceitos abordados pela escola. E como foi a recepção do público que participou da oficina hoje, quanto às coisas que vocês trouxeram assim para eles? Foi bem interessante, foi muito bacana, até porque eles são estudantes né, de graduação, então estudantes exatamente das disciplinas que o projeto aborda, então eles vieram com bastante contribuição, tinha até uh, os pais de uma das, das estudantes que participou também, os dois participaram ativamente das oficinas e eles conseguiram trazer bastantes contribuições e atividades que a gente também pode desenvolver e gostaram muito. Acho que levaram bastante novidades então, para suas práticas educativas. Então tá, Flávia, muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, Andreia. Eu estou aqui com a professora de farmácia da UXPA, Kellen Souza, e com a estudante de enfermagem da Uxpa também, Andressa Camargo dos Santos. Elas fazem parte do projeto de extensão Cuidando da Farmácia Caseira e hoje apresentaram uma oficina sobre o, uh, em relação ao bingo de plantas medicinais. Uh, boa tarde, então, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber de vocês, assim, como surgiu esse projeto de extensão. Esse projeto de extensão uh, surgiu em 2012, né, com uma parceria de, de duas professoras, eu e a professora Aline Camargo, do curso de farmácia, uh, de tentar levar uh, orientações sobre o uso correto e seguro de plantas medicinais e uso racional de medicamentos, uh, descarte e guarda de medicamentos também para os usuários de unidades de saúde da farmácia distrital da região norte de Porto Alegre. Certo. E tu tens como me passar algum exemplo de alguma atividade que vocês já realizaram? Nós realizamos já uh, atividades oficinas com os usuários dessas unidades, em grupos de usuários. Uh, também já realizamos uh, cursos de formação para agentes comunitários de saúde, uh, com todos os temas que a gente trabalha né, no programa. Uh, também fazemos treinamento com a equipe toda de saúde, né, uh, profissionais da enfermagem, uh, principalmente. Uh, e a gente tem uh, realizado essa, uma coleta também de medicamentos vencidos nas unidades. Quando a gente faz a coleta, a gente traz para a universidade, uh, faz a caracterização dos medicamentos que são descartados, vê que tipo de classe terapêutica uh, são mais descartadas, uh, quantas unidades são descartadas e a própria universidade faz o destino correto desses medicamentos. Certo. E qual é a importância para vocês da participação aqui no Ceurs? Uh, enquanto professora, né, enquanto programa de extensão uh, É um espaço de troca né, De experiências uh, Da gente poder ouvir também O que as pessoas têm para dizer em relação a nossas atividades A gente poder divulgar também nossas atividades uh, Principalmente a gente poder conhecer Novas experiências né, relacionadas a ações de extensão E para você Andressa Como tem sido participar desse projeto de extensão? Bom, para mim tem sido Primeiramente bem gratificante e a gente tem vivência muito, muito diferenciada no programa, a gente não tem um contato ao longo da graduação com plantas medicinais e no programa a gente tem muito mais contato com isso, e não só com plantas medicinais, mas com guarda e descarte de medicamentos também e uso racional dos medicamentos e levar isso para os usuários e para os usuários dos serviços de saúde, que isso é um, um contato que a gente não tem tão forte ao longo da graduação, então traz uma experiência bem diferenciada. Certo. E em relação à oficina que vocês aplicaram no seu URSS, poderiam explicar um pouquinho como é que funcionou, qual foi a ideia? Essa já é uma atividade que é feito com os usuários das unidades de saúde uh, para introduzir o assunto. Né? Então, a gente, uh, com o jogo do bingo, a gente começa a conhecer um pouco da, dos hábitos de uso de chás dos usuários. Uh, para que, posteriormente, em outras atividades, a gente já possa focar nesses hábitos. Né? Então, o bingo é como se fosse um bingo né? com números, que ao invés de números, nós temos informações de plantas. Então, a cartela ela tem espaços para a gente colocar informações sobre o uso, contraindicações, interações medicamentosas, as partes da planta que é usada para preparar o chá. É, e são sorteados, então cartelas com essas informações, então ao longo do jogo o participante ele vai preenchendo essa cartela e ao mesmo tempo vai questionando, tirando dúvidas em relação às plantas, né? cada um fica com uma cartela que tem uma, uma espécie vegetal. Uh, a gente acaba também ampliando essa troca, né, a questão das interações com os medicamentos, uh, outros hábitos, como, por exemplo, o chimarrão também, que não deixa de ser, né, uma espécie vegetal também usada diariamente, né, no, no estado, uh, e essa, essa, esse jogo, por exemplo, ele pode se estender por horas, dependendo do número de pessoas que, que participam, né, é, porque é, quando o participante ele completa a sua cartela e também né, tem o bingo né, que ele uh, uh, uh, manifesta bingo né, e, e aí ele recebe um prêmio geralmente a gente uh, como qualquer jogo, né? a gente dá, uh, oferece uh, chás de flores e frutas, né? alguns sachês para as pessoas levarem, como algo simbólico né? do jogo. Né? Mas é um trabalho lúdico, né? trazer uma informação de forma mais lúdica. Né? Todas nossas informações se baseiam em busca de, de dados em bases científicas. Né? Então, é uma troca daquilo que eles entendem como uso popular e do que a gente traz como embasamento científico. Certo. E em relação aos resultados que vocês notaram dessas atividades que o projeto faz, vocês teriam como falar um pouco? Uh, primeiro, eu acho que a questão da guarda de descarte dos medicamentos é bem importante. Né? As pessoas se conscientizam mais né, do trabalho da guarda, principalmente, né, de não manter uma farmácia caseira uh, tão grande, de olhar a sua farmácia caseira, de verificar se tem medicamentos com prazo de vencido, vencimento, já com prazo de validade vencido. Com relação a plantas medicinais, a gente percebe que depois das oficinas, e depois das atividades, tanto a equipe de saúde quanto os usuários, eles buscam mais informações sobre isso. A gente desenvolve cartilhas que muitas vezes a gente deixa com a equipe de saúde para que eles possam consultar. Né, e poder orientar os usuários Então os resultados para a gente são sempre positivos né, Nos aspectos de troca No trabalho multidisciplinar né, Porque a gente tem alunos da enfermagem A gente tem alunos da farmácia E outros cursos também que a gente sempre abre Possibilidade de ter esse trabalho multiprofissional Porque principalmente que a gente trabalha em atenção básica né, E a atenção básica A gente precisa ter esse olhar multiprofissional Certo, muito obrigada então viu, Muito interessante o projeto de extensão com vocês Essa foi a entrevista com a professora Kelly Kellen, perdão, e a aluna Andressa, uh, voltamos para o estúdio com Vicente Fonseca. O Extensão em Foco de hoje fica por aqui. O programa teve reportagem de Andriele Prat e Zadora Garcia. A apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogás. Nós voltamos na semana que vem com mais cobertura do CEURS 36. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade.